Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Josiane Amorim, se você tá aqui é porque com certeza você tá precisando de ajuda aí pra empreender. Mas antes da gente começar, se inscreva no canal, dê um like nesse vídeo e vem comigo pro meu Instagram, arroba Josiane tá bom? Eu andei olhando algumas pesquisas entre as pessoas que me seguem, sobre o que elas gostariam que eu falasse. E a grande maioria pediu pra falar sobre como conquistar mais clientes, como trabalhar o marketing, o que precisam fazer, quais técnicas de marketing são eficazes para isso então vamos lá, esse vídeo vai ser bem completo, senta e pega o seu caderninho e vai anotando tudo tá, porque vão ser dicas preciosas olha, não é porque eu vou te passar essas técnicas que você vai sair desvairado, né, por aí aplicando em tudo, sem um bom planejamento, tá, é necessário se planejar antes de agir e isso você vai aprender ao longo desses vídeos, você sabe qual qual a rede social mais indicada para o seu tipo de cliente? E sobre valores que você deve investir numa campanha? Hã? Depois desse vídeo, as suas dúvidas elas vão diminuir, eu tenho certeza. Mas é preciso assistir com atenção, porque o marketing não é brincadeira, é ele que vai te trazer clientes e estabelecer a sua empresa no mercado. para começar, é muito importante que você segmente o seu público-alvo. E se você me acompanha nas redes sociais, vai entender que eu sempre bato na tecla da segmentação do público. Público-alvo. Vamos lá! Vocês sabem por que é necessário segmentar o seu público? Quando você se propõe a segmentar o seu público através de ferramentas como Canvas, você poupa dinheiro, porque quando você sabe qual o público deseja atingir, você cria a campanha que vai alcançar essas pessoas, que têm interesses parecidos, porque você já pesquisou qual é a necessidade delas. Público segmentado é hora de definir a sua persona. Mas Josi, o que, que isso quer dizer? Olha, muitas pessoas. Pessoas confundem público-alvo com persona, mas são coisas diferentes. O público-alvo é você identificar as dores dessas pessoas e curar, oferecer produto que curem. Por exemplo, são mães que necessitam de uma creche diferenciada para os seus filhos, essa é a dor delas. Já a persona é você definir o perfil de quem compra o seu produto, especificar mesmo idade, local, sexo, hábito, objetivo, interesse, e com isso bem alinhado, fica. Muito muito mais fácil montar a sua estratégia, formato da propaganda, da pessoa que vai compor o comercial caso seja em TV ou das cores que você vai utilizar na imagem, caso seja internet ou o tom de voz quando falamos em mídia de rádio. Tudo isso tem um grande peso para atrair pessoas e só funciona quando você tem o público-alvo e a persona bem definidas. Você sabe o que significa a palavra seu? SEO, otimização para Mecanismo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 Sempre caminhando junto com as atualizações dos algoritmos do Google. Parece fácil, né? Mas não se engane, porque não é. E caso você não entenda dessa área, é preciso que você contrate um profissional para fazer essa configuração no seu site. A sua empresa possui um blog? Hein? Olha, o tempo em que as pessoas buscavam somente o site de compras acabou. Elas acham cada vez mais cansativo buscar produtos somente em lojas virtuais. As pessoas, elas estão em busca busca de conteúdo. Elas querem entender mais sobre determinados produtos antes de, de, de decidir pela compra. E se você, através de um bom marketing de conteúdo, propiciar isso, através de matérias interessantes no teu blog, as suas chances aumentam e bastante. Sem contar que quanto mais conteúdo você possuir no seu blog, mais você vai estar presente na pesquisa online e, consequentemente, mais chance de ser encontrado. Legal, né? Só para você ter uma ideia, em Média, 61% das empresas já possuem blog. Você tá esperando o que para fazer o seu, hein? Espero que não seja por falta de conhecimento. Não agora, depois desse vídeo. Muita gente acha invasivo o tal do e-mail marketing, né? Mas de certa forma, ele serve para estreitar laços entre a sua empresa e os seus clientes e também os seus possíveis clientes. Existem muitas formas de você trabalhar o e-mail marketing para benefício da sua marca. Eu vou te passar alguns exemplos que. Que vão te ajudar a abrir a mente aí e passar a usar o e-mail marketing hoje mesmo. Você pode usar para oferecer descontos diferenciados para clientes assíduos e descontos matadores para conquistar novos clientes, que são aqueles descontos exorbitantes. Fazer acompanhamento de pós-vendas, pesquisa de lançamento de novos produtos. Lembrando que tem muito mais coisas que você pode fazer. Agora vamos falar sobre elas, que vivem nas mãos das pessoas. As redes sociais. As tuas redes sociais, elas estão ativas? Abandonadas ou você nem sabe o que é isso? Hã? <risos> Se não sabe, eu sinto em te dizer. Mas você tem um grande, enorme problema. E precisa resolver urgentemente, viu? Ninguém faz mais absolutamente nada hoje sem carregar a rede social no bolso. E você precisa estar no bolso das pessoas literalmente. Olha, eu vou confessar uma coisa. Eu perdi as contas de quantas vezes eu deixei de anunciar empreendedores e artesãos nas minhas redes sociais que são bem movimentadas porque eles não possuíam as suas redes sociais organizadas, ou pior, misturavam o perfil pessoal com o empresarial. E aí ficava tudo no mesmo bolo e isso não pode acontecer. Você precisa entender que as redes sociais, elas se popularizaram tanto que hoje são utilizadas como principais técnicas de marketing por qualquer marca que se preze. Quando você entende onde o seu público-alvo está, seja Facebook, YouTube, Instagram, você consegue segmentar e criar campanhas certeiras, sem jogar o seu dinheiro fora com outras tentativas. Sem contar a proximidade, porque através dessas redes sociais fica muito mais fácil estreitar o relacionamento com os seus clientes e futuros clientes, já que eles estão ali o tempo todo. E é mais fácil de responder suas dúvidas, aumentando consideravelmente a credibilidade da sua empresa, tá? E vamos falar um pouquinho sobre o YouTube. Hã? O YouTube ele é conhecido como um buscador de conteúdo. Atualmente, são mais de um bilhão de horas assistidas no mundo inteiro. Imagine, gente, um bilhão de horas e você precisa estar tá lá. viu? O seu produto ou serviço precisa estar lá. O YouTube ele é uma ferramenta que tem imenso potencial e você precisa encontrar uma forma de estar presente nele. Então, não deixe de investir nesse canal para encantar o seu cliente, tá? Mas Josi, eu não sei gravar vídeo. Eu tenho vergonha, não sei nem por onde começar. Você não precisa virar youtuber, mas você precisa explorar a plataforma e tudo que ela pode te proporcionar. Para isso, você precisa apenas entrar em contato com os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 com youtubers e propõe uma parceria, seja ela paga com dinheiro ou com produtos ou serviços. Utilize todas as ferramentas que a internet te oferece. Existem as promoções onde os perfis no Instagram pedem para que você marque pessoas e no final sorteia algo. Isso é legal para que outras pessoas conheçam a sua empresa. Claro que elas entram a princípio interessadas somente no sorteio, mas se o teu produto for bom e se a tua rede tiver conteúdo, agradável, elas acabam ficando e se apaixonando pela sua empresa. E outra técnica muito utilizada pelas pessoas que dominam a arte do mundo digital são os e-books, onde servem de isca para atrair pessoas. Essas empresas, elas disponibilizam esse material gratuito, onde a pessoa baixa, mas deixa os seus dados. Serve tanto para conseguir e-mail quanto aumentar o alcance da sua empresa. E se você conseguir impressionar o seu cliente, com certeza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 que se você parar um pouco para pensar, vai sair grandes ideias de encantamento de clientes, tá? É muito importante que você pense nas suas campanhas para todas as ferramentas que nós temos hoje, incluindo os formatos tanto para celulares quanto computadores. Assim, você utiliza a mesma propaganda em diversas plataformas. Vale a pena pensar também em uma assessoria de imprensa. O principal objetivo dela é fortalecer ou construir a imagem de uma marca, produto, empresa ou pessoa, mas por meio da imprensa em geral. Nesse caso, a função do assessor é construir um bom relacionamento com os jornalistas e tornar-se uma fonte confiável para eles, para que eles possam divulgar a sua empresa nos mecanismos de divulgação. Existem inúmeras outras coisas que você pode utilizar para potencializar o marketing da sua empresa. Tá? Você pode buscar em sites da internet quais são as palavras-chave mais mais buscadas e utilizá-las para colocar o título em algum anúncio seu. Utilizar fotos bonitas para mostrar a sua campanha, textos diferentes. Isso vai tornar o seu anúncio mais atrativo e chamativo na rede social. Inclua botões de compartilhamento para que as pessoas possam compartilhar o seu conteúdo. Invista em propaganda patrocinada no Facebook, Instagram e YouTube. Isso vai fazer grande diferença, mas atenção! É necessário que você entenda de propaganda patrocinada para você não perder dinheiro. E caso não entenda, procure um freelancer que possa fazer esse anúncio para você. Eu já recebi inúmeros depoimentos de pessoas que perderam dinheiro na hora de fazer um anúncio. Porque alcançou uma miséria de pessoas, né? Muita atenção a isso, tá? Você pode também inserir um pop-up no teu site, que é aquela janelinha que abre quando a pessoa navega no teu site pedindo para que ela coloque os seus dados para receber e-mail informativos. Acredite, muita gente preenche com os dados, viu? Outra questão muito importante que precisa ser inserido nas tuas campanhas são os gatilhos mentais. Eles são bem importantes e têm um efeito bem assertivo nos clientes. Eu vou compartilhar com vocês 10 gatilhos mentais bem interessantes. O primeiro é o gatilho mental da prova social. Imagine a seguinte situação. Você está buscando um produto e se depara com duas páginas com produtos parecidos no Facebook. Porém, uma tem mil seguidores, a outra, 4 mil. Você vai ficar naquela que possui mais fãs, porque ela possui uma melhor prova social, considerando que tem 3 mil pessoas a mais aprovando esse produto. Você concorda que a prova social transmite segurança para o cliente realizar a compra? O segundo gatilho é o da especificidade. Bom, o nome já diz tudo, né? Específico. É exatamente isso, especificar o máximo o produto ou serviço. Claro que de forma objetiva, para não ficar um textão, né? Ou um vídeo enorme. Já o terceiro é o gatilho mental da antecipação. Quando você vai anunciar um produto ou evento no Facebook, é muito importante preparar o terreno e indicar um cenário favorável ao seu lançamento. Esse anúncio ele precisa mostrar o que o produto tem de bom e em que ele pode ser útil, instigando a vontade de comprar, até de quem não precisa dele. Esse gatilho mental ele provoca aquela sensação de querer mais. O quarto gatilho é o gatilho mental da simplicidade. Ou seja, se existe um caminho simples e fácil para se chegar em algum lugar, é por lá mesmo que as pessoas vão querer ir. O grande objetivo desse gatilho é mostrar o produto ou serviço como um facilitador para a vida daquele que deseja comprar. O quinto gatilho é o storytelling. Eu acho que é assim que se pronuncia, que basicamente é contar a história de um Determinado produto facilitando assim a sua venda. O objetivo desse gatilho é para que os futuros clientes conheçam a história dos benefícios que esse produto já causou em diversas outras pessoas. Calma, que os gatilhos estão quase acabando, mas vale muito a pena você entender como eles funcionam. O sexto gatilho mental é o da reciprocidade. Geralmente, quando ganhamos um presente, nos sentimos forçados a retribuir. Acredite, nós temos a tendência de querer dar algo em troca, de querer dar algo em retorno, aquele que nos gera um valor. Quantas vezes você já não entrou numa loja e é atendente foi tão gentil, mas é tão gentil que você ficou com vergonha e acabou comprando qualquer coisa? Só pra sair de lá se sentindo bem? Hã? Eu já. E não foram nenhuma nem duas vezes, tá? Mas várias. Meu Deus do céu. Contei o meu ponto fraco pra vocês. <risos> Guarde segredo, hein? Já o sétimo gatilho é o gatilho da autoridade. Esse é simples, tá? Mas no caso de empresas, às vezes demanda tempo tempo de adquirir, porque ele tá ligado diretamente à experiência, expertise, conhecimento e por aí vai. Então, quanto mais você entender do seu produto e quanto mais conhecido ele for, mais você vai poder utilizar o gatilho, o gatilho da autoridade. Oitavo gatilho, nós vamos falar de gatilho mental da segurança. Esse gatilho tá alinhado tanto à segurança do vendedor quanto da sensação de segurança que o próprio produto causa no consumidor. Se o futuro cliente se sente seguro, isso aumenta a percepção dele sobre a tua solução ser a ideal e acaba comprando. Nós chegamos no penúltimo gatilho que é o gatilho mental da razão. Esse gatilho mental ele é utilizado para rebater as objeções encontradas normalmente com um porquê. Se o possível cliente souber porquê é importante adquiri-lo, ele vai adquiri-lo. E por último, mas talvez o mais utilizado, pelo menos eu tenho visto muito isso nas redes sociais, que é o gatilho mental da escassez. Ou seja, o produto menos disponível é o mais valorizado e o mais desejado. Normalmente nós damos valor ao que não podemos mais ter ou ao que perder certo? O gatilho da escassez, também conhecido como gatilho da urgência, funciona porque a pessoa fica com receio de perder a oportunidade de adquirir um produto tão desejado e acaba comprando antes que acabe. Bom, gente, é isso. Esse foi o vídeo de como desenvolver técnicas de marketing, mas eu quero lembrar, cada negócio tem o seu perfil, o seu público e a sua concorrência. Então, ao oferecer um produto ou serviço, procure criar uma identidade para o seu negócio. No final das contas, o grande objetivo é encontrar um padrão de linguagem Que se encaixe para conversar com os seus seguidores e potenciais clientes E esses gatilhos mentais, eles devem ser criados dentro desse padrão de linguagem Espero que tenha gostado desse vídeo e nós nos encontramos logo mais, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo Não esqueça de se inscrever no canal, dê um like e vem comigo para o Instagram Arroba Josiane Um beijo e até o próximo vídeo, tchau!